Tem ah, que casar vermelha dentro dessa casa. Ah! Ah! Um ah, não é? É muena é forma que não que, a Me seguro o um cabelo. É é, é, coisa fácil, fácil fácil assim, falei é coisa pra... yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. eu <laughs> uh, É que eu falei que eu barbershop, que eu falei Para eu falei É, eu falei que eu falei que eu falei que vai, vai, que eu falei que que eu que eu não. que oh, não, Uo, o uovo suetim, tapirate ta, ta sim bom mi si kuné, essa corre botar, e sim botrou peca, mal para, bururu para dona donde está Miguel? A Sam Miguel bau a ver saibou, falta, falta, cabeça, a, a samangata, Uo, o uovo suetim, tapirate ta, ta sim bom Ei, orode, orode. Bom, bom, Paulo. Cheboi, eu me chugger e é, Paulo? Eu é, Eu Bom, mas eu é, não é, com você vai trabalhar. E um burdugo está pendendo a casa, não? com a sogra, não se vê. o oh, burdugo é o É bom, de... é, se burduco está pendendo, não é? É, se está pendendo, Se está pendendo, não? e a mocheta, está Tá! Vem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 Quando eu me dei, eu disse eu não sei. Eu não sei. não não não sei.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 I'm going to Eu não sei se você está fazendo uma coisa para você entrar na estúdia. Estúdia, tua abuela, mo abuela, tua abuela. Você está fazendo para criar porcaria aí? Você está se frio de menos. Eu estou sala, eu estou comendo calor, comendo de negócio. Ai, Deus! O mendá-me, aí, Taoela! Ah, não é isso não? Só uma brincadeira, só sabe que porcaria montar na Olana. Vai, com o Estúdia, drama, três na estúdia. A drama, a a a tua velha, a tua velha, a tua velha, a a a o que ligum baita velha. Aí não rosto so, yes, <rapidement bate> <lactose> ah? nah, é Para é sabe? na Que Vem para me diga que eu vou ter Agora é me E. Agora me que que Me que Eu que que Eu eu disse que você a e você está na mão e você está com a mão na mão e não com a está você com a mão na mão e você com a mão na mão a mão na mão e você está a granjuge comendo! Agora, de te ladrão? Mais um bom trabalho, eu sou uma cabeça de eu um par de black. Eu não. Ai, nossa, espera, bicho. Parada tá bom assim? E não, tu pede a tu pede a tua me a mal, mulher, eu vou um eu vou fazer um estudante, eu vou fazer um estudante, eu vou fazer um estudante, eu um estudante, eu vou fazer um estudante, não vou fazer eu vou eu tô muito jovem, eu tô se batingo, eu vou nada que eu Tinga! Eu sempre, eu Sempre o homem, eu tô eu tenho benefício. Eu tô com fangue, eu tô com pisando? Eu eu tô Me Me diga não ninga! Eu não sabia, <risa> eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu nada sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, não sabia, eu eu não sabia, eu não não eu não não Que, da da bola, o... não, está tem não é uma base grande. Não uma base grande que a não ver tá é então, o tamanho do meu. Para o tamanho do meu, para o tamanho do meu, para o tamanho do a digo Socquete Não vamos botar Eu vou Não como Vai ter está. marico, não eu vou contar com o Boris, talvez, tá assim. Ah? Boris, Boris. Eu me disse, Mirão. Me entende? Boris. Eu não tinha nada explicado. É que entora, está assim, também. Ayer mamira, mamira nasimente aí chebu. Pintada. Ayer mamira, boas nasimente aí de chebu. De qual? De Chebu. não chebu. Então busca maneira de sacar os meus de marico, botar que dentro. Mas é agora, tá pouco não? É Você é perdeu pouco, não? Você o. Passa o ora vou tirar a pala no meu huevo da dala e bota-se doleona! Ora vai ficar com o meu huevo da morte! é fica passa com o huevo, tavela! Vou me sai o huevo da morte! Digo diga, tavela, a galera vai me dar chevo, vai dar chevo! Vai Não não chevo da é, é, merda! Passa pra codir a azul tá só facil é de fazer de mirema, tá deu um, meu que eu estou arrumando o meu o dia tá aqui tá tudo sendo fechado mas e não agora não me deu aí para estar com o conhecia você com o coelho tá me deu para estar com que está a pensar com o coelho para o é lá vai você vai ter que com o coelho para o que está a imaginar o que me está a dar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 não me quando um com punheta. punhete! Vai com o Eu me diz com bolo com piada. Eu me nada! Eu com me nada! com me nada! eu O vou é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? O O que O que que eu estou fazendo? que é Aqui aqui aqui fazendo? O que é que que é Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer não não não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 Ainda não adrechei, é Júlio. Eu não Jules. que ser não, não é de, nenhum, não é de Mas o Júlio vai para não explica nada em que posição o Júlio está não o Júlio. O que... O que é sa吧, então? é é fazendo, vai? não, não, não. que Não, não, Não, Não, Não, não. não. Não, não. Não, não. não. Não, não. Não, Não, eu não sei se está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu Eu não Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não não você não sei se você você está fazendo isso. Eu Eu se você está mas sou, não sou, não. So, não é, que, de aíre, que está de kofi, que Não está aqui. aqui, de balcão, que é de lá de é não não tem para mim, chulte. minha não, não, não. Não, não, não eu não compreendo o que eu estou Sempre que é é a mim a mim. eu estou falando Jules, eu respeitar Jules Me explicando, Jules, como minha mãe Jules Jules vai Jules Jules Jules, Jules. Jules. Jules. Jules. Com mãe, eu tô mãe de comida. Júlio, a minha parte. Eu Mãe, de comida mas Tem aqui me me tá me sabendo, me mama, me mama, me mama, me mama, me me me mama, me mama, me mama, mama, me mama, me mama, me mama, me mama, me mama, me mama, me me conta, me mama, me mama, me mama, me mama, me mama, me mama, me me me me Quanto é quanto você eu amo me dou Me dá Me dá um beijo, me me Me Me Me um que eu me Me Me me dá me Me me um me me dá Me me